Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como instalar o R em nosso computador Eu já falei sobre isso em uma outra aula, fiz uma introdução sobre o R, sobre o R Studio Mas mesmo assim eu vou postar aqui como que a gente faz aí o passo a passo para a instalação do R e do R Studio Eu não vou fazer uma introdução, não vou falar sobre o que é o R, o que é o R Studio Se alguém tiver curiosidade, assista aí essa última aula que nós temos aqui, ok? Então, vamos começar primeira coisa que nós vamos fazer, aqui é dentro do próprio Google, é fazer uma pesquisa, vamos escrever R, gram e dar um enter. Só de fazer isso, nós vamos conseguir cair aqui no software do R, né? na plataforma do R. E aqui nós conseguimos fazer o download do R gratuitamente. Para isso, nós vamos vir aqui, download do R para o Windows, sendo que se o computador de vocês for no Linux, Mac, vocês têm essas outras opções aqui. Né? Então, eu vou vir aqui ao Windows... E aqui nós conseguimos então verificar onde onde nós conseguimos fazer o download, né? Então nós temos aqui o instalar o R pela primeira vez. Então nós clicamos aqui em instalar o R e aqui nós conseguimos encontrar o local onde a gente faz o download do R para o Windows, né? Então vou aguardar aqui fazer o download e a instalação é super simples. Agora pessoal, consegui fazer o download, né? Que dentro da nossa pasta de download está aqui o arquivo. É, vou dar um clique duplo, depois vou vir aqui executar. Depois vou vir aqui, vou colocar a língua aqui, português. Né? Se quiser colocar inglês, pode colocar também. Isso não vai fazer diferença. E vou no OK. E depois só vir aqui próximo. É, aqui a pasta default, onde ela é instalado, não precisa mudar. Aqui a gente tem algumas opções. Aqui pode deixar tudo marcado, não precisa mudar nada. É, aceitar a instalação padrão Próximo Aqui também não precisa mudar nada Não precisa mudar nada Aqui também Vai no próximo e agora é só aguardar Que vai ser feita a instalação do R Agora pessoal O R já acabou de instalar Nós conseguimos encontrar ele aqui é, só de clicar aqui em cima a gente consegue então abrir a nossa janela do R Onde né? a gente já consegue aqui fazer as nossas programações, as nossas contas né? é, Mas o R ele não tem um visual muito legal Que nem a gente já falou naquela aula de introdução né? Então é muito bacana a gente utilizar o RStudio E para instalar o RStudio é muito fácil Vou vir aqui vou escrever RStudio Vou até colocar aqui download para facilitar Aí já apareceu aqui, ó, RStudio Download, né? vou clicar aqui em cima E aqui a gente consegue escolher as nossas versões né? Nós temos aqui algumas versões gratuitas e algumas que não são gratuitas né? A versão gratuita ela vai nos atender super bem ok Então vou clicar aqui no Download é, Aqui nós vamos conseguir né, fazer o download para o Windows mas teria a opção também de instalar em outros sistemas operacionais, né? caso fosse necessário. Então vou clicar aqui em instalar no Windows, é, vou aguardar um pouquinho, e já iniciou aqui o download, agora é só aguardar. E aqui pessoal, na pasta de download, nós já temos aqui o arquivo que nós baixamos, chamado RStudio. Vamos fazer um clique duplo, já está começando a abrir aqui, vamos aguardar um pouquinho... E vai abrir essa janela né? Então basta a gente vir aqui no próximo Não precisamos mudar essa pasta default onde o R será instalado é... Aqui também não preciso mudar nada E é só aguardar A instalação é super simples E prontinho Vou vir aqui agora RStudio né? A gente já consegue abrir o nosso aplicativo aqui do RStudio Vou aguardar um pouquinho e nós já temos aqui o nosso RStudio funcionando. Né? É que dentro do RStudio a gente tem várias vantagens de trabalhar aqui pelo RStudio. Então, como vocês podem ver, instalar o RStudio, o R, é muito fácil. O que a gente não pode esquecer é que primeiro a gente precisa instalar o R para depois instalar o RStudio. Né? Se fizer a ordem contrária, não vai dar certo. E algumas vezes também, na hora que a gente está instalando o RStudio, ele pergunta qual versão do R né, que a gente já instalou, que a gente quer considerar aqui é, dentro do RStudio. É, isso por quê? Porque por trás do RStudio tem o R funcionando. A gente escreve os comandos aqui no RStudio, mas por trás tem o R, as análises estão sendo rodadas no R. É, e se nós tivermos diferentes versões do R instalado no nosso computador, né, o RStudio precisa saber qual versão que você vai considerar. É, algumas vezes essa opção aparece para a gente na hora que a gente está instalando o RStudio Mas pode ser também que a gente queira mudar isso depois né? Então aqui nós temos a opção de mudar qual que é a versão do R que a gente quer né, que seja considerado. considerada Por exemplo, eu já tinha o R aqui versão 3.6.3 e é ele que está aqui por trás do nosso RStudio se eu quisesse, né, com o RStudio considerasse essa versão mais nova do R, bastava eu clicar aqui, né, que ele já considerar então essa versão, né, para funcionar por trás do RStudio. E por que que isso é importante? Às vezes a gente faz o download de um determinado pacote para a gente utilizar e vai saindo novas versões do R e muitas vezes essas novas versões, né, quando a gente vai utilizar esses pacotes mais antigos, esses pacotes não funcionam. Então é, muitas vezes né, a gente precisa então, estou utilizando diferentes versões do R né? Às vezes eu vou utilizar um pacote que precisa de uma versão mais antiga do R Outrora né, eu estou utilizando um pacote que ele já não funciona nessa versão antiga Ele funciona numa versão mais nova do R Então a gente consegue mudar dentro aqui do RStudio Qual software, né, qual versão do R que ele vai considerar Ok? Então, essa aqui foi uma aula rápida. A gente aprendeu como instalar o R, como instalar o R Studio. Se inscreva no canal para vocês ir assistindo novos vídeos. Sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal. E até a próxima aula.